Jovens, bom dia! Olha esse trânsito caótico de Belém no Pará! Acaba aqui ficando de praxe, né? Eu sumi por no tempo do canal e depois volta, parece que uma outra moto. <risos> Foi mal galera. Mas é que a vida tá muito corrida. E aí quando é pra ser mais tranquila, aparecem mais bombas pra gente resolver. Que acaba dando não tempo de.. Acaba não dando tempo de fazer nada. Por exemplo, agora na, que eu achei que ia ter com uma segunda moto, algumas coisas vão melhorar, né? resolver algumas coisas. Mas só chega a bomba pra gente resolver. Problemas com a Twister 2018. Tá? Vamos lá Eu tô indo na concessionária agora trocar o painel da moto Não sei se vocês vão conseguir ver Mas tá uma mancha no painel Já tô trocando pela segunda vez A primeira vez que chegou veio com uma mancha maior ainda Dava mal pra ver o, o, o contagiro, é. E aí, já estou no meu segundo painel, né? Já vou solicitar o terceiro hoje. E eu resolvi postar esse tipo de problema para ajudar as pessoas que, que de repente vão comprar a Twister e vão passar por esse tipo de problema de repente e acharem que é, sei lá, uma mancha normal e E depois vão achar que é assim. Mas não é, não. Tem que solicitar garantia. Eu cometi um erro grave de. Receber a moto assim, na polgação Eu achei que, que, que é, é só uma manchinha boba Que ia é conseguir retirar em casa passando um pano Mas não, não é bem simples assim Porque a mancha tá por dentro É tipo uma marca de óleo, uma marca de ar, não sei Mas que não é pra tá aí tipo E outro problema que eu tô tendo Repara é aqui na manete como tá vibrando eu Não sei se o caso desgaste Mas eu pergunto lá, informa eles lá na na mecânica pra ficar sabendo porque se tiver desgaste de manete olha ele fica se eu deixar ele solto ó ele fica vibrando muito tá vendo não sei se isso desgasta ou não eu nunca, com a minha brosa eu nunca passei esse tipo de, de situação do manete ficar vibrando assim então eu vou perguntar lá e ver se, se isso é normal ou se, se causa desgaste de manete Pois é, então... A primeira coisa que eu tô querendo fazer é primeiro resolver isso, sabe? Depois a gente vem e eu falo sobre as primeiras impressões da volta, o que eu tô achando O que eu não tô achando E tudo mais Tá? Então... Além do parar, vamos lá na concessionária ver o que, que, que tá pegando. Vou lá vou solicitar o terceiro painel. Ó. Acho que agora no claro dá para ver até melhor um pouco. Um bem aqui, aqui e aqui. Isso não era para estar tá aí de jeito nenhum. Então vamos ver. Então as pessoas postei esse, painel, esse tipo de problema, né? Porque normalmente quando é da, da empresa concorrente, as pessoas não, não, não postam, né? Então. Acho que a gente tem que... Não posso, acho que, sei lá, por questão de ego, pra proteger a marca. É... Mas eu acho que a gente tem que ser sincero com o consumidor aqui. Então, eu avaliando aqui essa questão, minha moto veio com problema. Moto zero. Tá? Então... É, não esconder mesmo. Não, não dizer, ah, não... tá com problema de fábrica da moto... Do... Tipo de moto tal Mas eu não vou postar porque senão vão falar, não sei o que, não sei o que, não é onda Vou postar porque A gente sabe que essa marca sempre tem o pessoal um pouco pé atrás, né? Mas tem que postar também os problemas, né? Independente das outras Os prós e os contras virão em breve Nos vídeos, né? Ainda está em fase de amaciamento, eu já rodei com a moto quase 400 km. Como eu troquei o primeiro painel, então zerou a quilometragem né, desse, desse novo painel aqui, então eu rodei uns 314 com o painel antigo, com essa aqui é a moto que eu estou rodando 86 km com o um painel novo nela, agora eu vou trocar de novo, pedi para trocar né Nossa, tá um cheiro de peixe podre aqui Vou pedir para trocar, solicitar a troca, né? Provavelmente não vai ser hoje, ainda vão ter que esperar chegar de novo. Então é que tá o. A gente quebra um, um dos argumentos assim do. Do. pessoal mais antigo, né? Falar, não compra, por exemplo, sei lá, uma Mirage, uma Kazinski, uma Hout, uma Suzuki, porque tu vai tentar comprar reposição de peça e não tem. Não vai conseguir achar. Né? Mas aí vocês vão vendo que eu tô com uma moto 2018 Twister, Honda né? E aí eu vou, tô precisando trocar o painel E não tem o painel na concessionária Tem que mandar esperar É a mesma coisa do que se eu fosse Comprar a moto round E não tem a peça E a peça tem que chegar chega ainda na Suzuki Assim vai A mesma coisa se tivesse uma miragem Tem que pegar e pedir pelo mercado livre Então acho que este argumento vocês são provas vivas de que não se funda mais, cara. Porque, ó, tô com uma moto nova da Honda e não tem a peça na concessionária. Tem que mandar vindo da fábrica e quando chega chegou a segunda peça com defeito. Já estudei por aí no, no casos no YouTube de pessoas que estão no quarto painel dessa moto aqui com problemas diferentes, então, tem vejo que já está tocando o quarto painel com o problema dessa mancha que eu tô aqui Problema que o painel fica reiniciando é, Problemas que, que o painel não liga, às vezes apaga, às vezes a luz blackout não acende E por aí vai E aí vamos lá levar a moto agora pra, pra ver o que que fala, né? Fazer a troca de novo E aí tudo isso não é Na verdade a moto já apresentou esse problema no dia seguinte que, que trocaram o painel novo nela. Né? Um, novo, um novo problema, mas que era o mesmo problema. Não sei se deu pra entender. Mas aí, como eu tava muita correria na vida, ó, eu te rodei 87 km para poder eu ir lá devolver agora o, fazer a troca do painel. Eu vou ter que explicar essa situação por aí. Mas não tenho nada a reclamar do atendimento aqui que eu tive na ronda, os, os caras me trataram super bem e, e sabiam que, que eu não tinha culpa de nada e que eu tinha que resolver o meu problema. Né? Outro problema também é que a moto veio muito suja cara, muito suja, a moto chegou muito suja lá e tipo no dia que eu fui receber a moto né, no primeiro dia quando fui contemplado a carenagem estava toda encardida, de onde pega o manete do garoto e a parte do motor. E eu na empolgação, isso, que, esse erro que eu não pude comer, vocês não podem cometer. Na empolgação eu não reparei. E aí, é, eu recebi a moto assim mesmo e acabou que. Eu quase me complico, né? Porque eu nem um termo lá que eu tava recebendo a moto de boas condições. Mas a galera lá foi gente boa e, e limpou a moto pra mim, né? Passou um produto lá pra fazer uma limpeza na moto. Que tava, tava tipo um marca de cola de, de fita né de, da transportadora mas tava horrível parece que estava tava mais sujo do que o da minha brocha que já tem aí 14 2014 15, 16, 17 quase, praticamente 4 anos aí de, de uso e uso pesado para trabalhar em obra e tudo mais então não podia não tinha condições de pegar a moto mais suja do que a minha antiga né então Aí só deixar claro a brocha lá em casa, tá com meu pai agora ele tá trabalhando com ela. Aí, cara, fica, fica ruim. Eu não reparei esses detalhes na hora, reparei só na, na empolgação da moto, né, esperando tanto tempo pra, pra receber a moto. Então eu passei por esse tipo de situação. Então, a dica que eu deixo pra vocês é nunca, nunca, nunca, nunca recebam a moto sem olhar tudo antes, sem olhar qualquer detalhe senão vocês poderiam, eu poderia estar passando por um problema muito, uma dor de cabeça muito maior agora que é ter que entrar com o papel na justiça contra a concessionária porque enfim o produto não chegou nas condições que deveria chegar e tudo mais né? mas graças a Deus eles resolveram lá a garantia não foi preciso tomar nenhuma dessas medidas e agora eu vou resolver de novo o problema do painel né tá gravando? tá gravando aí bora ver então vamos lá galera eu tô chegando agora na na concessionária dobrou logo aqui então lá depois eu eu conto pra vocês qual foi a posição deles em relação à moto beleza Bom, a gente saiu da concessionária. Era o que eu já imaginava, né? Procedimento padrão. Mandar pra Honda. Esperar pra não chegar. E aí a gente volta naquele mesmo. Naquela mesma problemática que tava falando antes, né? No, no início do, do vídeo, né? Que. A gente precisa das peças ou não tem as peças na concessionária. Então aí sempre tem que esperar chegar e se fosse um problema que tivesse que impedisse da minha moto de andar né, minha moto ia ficar parada o tempo todo, esse praticamente aí um mês de, de espera, porque já foram, gastei uma semana na primeira né, aí depois agora mais uma semana de novo, que vai entrar ainda né, porque hoje é sexta, Aí dá tempo sábado domingo e chega só para o final das próximas semana, eu acho. É o prazo que dão 7. É de 7 sete... de a 10 dias. Aí, poxa, se fosse para, sei lá, elétrico, na... mecânico e sim que pedisse a moto de rodar, né? Ia ficar aliado, parado, cara. Quem que, que ia ressarcir nesse prejuízo todo, né? Eu não poder, não poder andar, gastar dinheiro com ônibus, Uber, etc. Graças a Deus que é só um problema no painel, né, que é para trocar ele. Mas vamos, hum. me... tá agoniados. Manter a calma seus olhos. Garantia tá aí pra isso, né? Está tendo prejuízo comigo na garantia. Pra usar a garantia, estou tô usando bem usado. Eles vão trocar o painel. E aí, vamos acompanhar esse, essa história aí do, do desenrolar, tá bom? Eu vamos postar nos próximos vídeos aí. Valeu!